Eu sou a Lourdes da Conceição, eu trabalho na Cadiri, aqui dentro do Mucuso, no projeto do BMZ. A mulher tem muita importância dentro da associação, porque a mulher é melhor a gestora, ela também faz um trabalho muito importante, faz um papel muito importante dentro do projeto da BMZ. E estamos a aprender um, um trabalho muito importante na agricultura de conservação, a plantação de plantas indígenas dentro do mucuço. E estamos a pedir no governo do, do, do, do alemão para apoiar as mulheres, porque as mulheres também exercem um papel muito importante dentro da comunidade do mucuço. Muito obrigada.